Sr. Comissário, tivemos hoje a entrega dos Prémios Arquivo.pt, um prémio que tocou em algumas das dimensões que referiu durante a sua intervenção, inovação, investigação, também comunicação de ciência. Que importância é que revê em iniciativas como esta? Eu acho que é importantíssimo ligar realmente cada vez mais as pessoas à ciência. A ciência tornou-se muito complexa e, portanto, hoje em dia é mais difícil fazer essa ligação e temos que ter uh, realmente essa capacidade e o ponto dos Arquivos.pt é exatamente essa capacidade de ligar às pessoas, de conseguir trazer a ciência às pessoas. Eu acho que muitas vezes fomos, não fomos proativos no sentido de levar a ciência às pessoas, esperamos que as pessoas venham até nós e no mundo digital isso não pode acontecer e portanto foi um grande gosto estar aqui para ver esta entrega de prémios. Só para terminar, relativamente ao arquivo.pt, também referiu na sua intervenção questões como uh, a pós-verdade, digamos assim, uh, qual é, que é a importância de um serviço como o arquivo que faz a agregação de, de informação digital publicada na web? Eu acho que é essencial, porque no fundo a, a ideia de que nós temos o histórico da web, que vamos conseguir ir até aos primórdios e ver o que é que se passou nessa altura, é a única maneira que temos de manter essa verdade para o futuro. E isso é extremamente importante, porque aquilo que vi nos arquivos.pt é exatamente essa capacidade de manter essa história, de saber o que é que era uma página da web de 1996 ou do ano 2000, e isso é essencial deste mundo em que vivemos, que é um mundo digital, mas que porque passa tão depressa, não guardamos muitas vezes um, um traço dessa história, aquilo que foi a nossa história. Portanto, parece-me muito importante todos estes projetos que vão na área de digitalizar tudo aquilo que somos, mas que nunca nos poderão digitalizar as nossas emoções e aquilo que somos como humanos, mas podem digitalizar tudo o resto e podem nos ajudar a ser melhores na nossa humanidade.